E aí galera, aqui é o Pepego, e antes de começar o vídeo eu só queria agradecer pelos 100 inscritos E cada um de vocês por ter se inscrevido no meu canal Ter dado cada like, cada comentário, cada compartilhamento Cada dica, como por exemplo mudar a letra da legenda, essas coisas Se quiser você pode de boa pular pro início do vídeo, se não quiser me ouvir Mas eu só tenho a agradecer a vocês pelo apoio, motivação que vocês estão me dando Porque tipo, eu me divirto muito gravando, editando e postando vídeos de funny Moments aqui é, logo vou começar a gravar gameplays de jogos no PC, tipo Garry's Mod, de TA4, que eu acho muito engraçado a física dele é, Alguns CODs, como PO2, MW2, MW3 é, CSGO, é, Battlefield e outros jogos assim é, Mais uma coisa de terminar é Quem tiver canal no YouTube e quiser gravar comigo, contanto que tenha um microfone sem ruído E tenha 16 e 17 anos, seja engraçado Pode me adicionar na PSN, Steam, etc, pra gente gravar junto se quiser. Bom, é só isso que eu queria falar, então obrigado a todos que me ouviram até aqui, então continue com o vídeo e eu falo com vocês depois. Acaba ah, que tem que tirar a massa. Tá Por precisando... quê? <risos> que merda! <risos> Maluco, mano! Oi, mãe. É, minha amigua do creio de frango, tá? Eu não gosto de linguiça, miça, essas coisinhas. Pra que que é mais fácil, né? Galinha batida mais rápido. <risos> ai, ai, ai, ai. Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, Zeus. Zeus, Zeus. Para cá, para cá, para cá. Ó. Não, ele vai Sai tirar cá. a minha, Não, sabe? não vou atirar você, porra. Sai do carro. Rata Zena, não rata Zena, rata -tá! <risos> <risos> que, que merda. Vamos <risos> fazer algum bagulho naquele que lá, velho? toque. Ah, filha da puta! Mano, cara não deu nem tempo pra falar quem é, tá ligado? Toc-toc, tipo, eu tava preparado pra olhar pra trás, é uma pistola, mas veio um carro. Vai, vamos fazer, o botão. Oh, ah, tá caralho! Errou! Tá é tá é, é Vamos no guindaste, vamos no guindaste. Cadê o guindaste? Tá aqui, o guindaste. Eita. Ele é pro céu. Subir a escada aqui rapidão. Também. Não dá. Vai, ataque de game. Ai, que pouco. Quarta que tá essa merda. Olha <risos> o oh, cadáver. Nossa. <risos> Bem-vindo. Ó, tô vendo uma bazuca vindo em mim. Assim, tá ligado? Só uma bazuca. Eu sou o de baixo, ele é de cima. Eu mato de cima. Ô, ô um Ai, ah, meu Deus do céu. Ca caralho. Ele tá tentando não, acertar isso! Não, mim, não velho. acertar, filha da puta. <risos> Cavalo. Eu subindo. Tem outras, ca... tem mais gente dentro do Olha que porra, tá matando, vem na cadinha. Que cavalo <risos> Tipo, daí raspa do seu lado, velho. Vamos subir em paz, velho. Paz, paz, paz, paz. Dia da paz, dia dos paz, pais, do pais, meu pais, paz. Famosos, paz. Paz, paz. Aí que porra, cara, tentando já me Pera, não me mata. Calma, tô subindo, tô, tô chegando. Ah, filha da puta! <risos> Morfético. Eu amo esse é pra aqui em cima ou é pra ir ali no. Ah não, pare de descer. Só, um só pra dar o ah, um gelo, mas é, favor, só não, pra dar o um gelo, fica tranquilo, foi só fora. pra dar um gelo. Só pra dar o gelo. Nossa, ai que porco! <risos> tá, chega, vai. Foi só pra dar um gelo assim. <risos> <risos> tipo, foi só pra dar um gelo, mas foi uma bazuca, tá ligado? Foi... Ai, filha da puta! <risos> <risos> que que foi isso, mano? <risos> Minuto de proximidade? <risos> ah, só onde eu tô, velho. aí foi só pra dar o... Um, o... Um nitrogênio líquido. <risos> Pá, agora acerta. acerto. Tá que bom. burco, Pedro! <risos> eu acertei? Acertou o cavalo. Tá bom, desculpa. Pá, não vou sair pro inglês. Em inglês, <risas> Nem português, o cara sabe, ele quer fazer o inglês é Eu hablo espanhol Mano, eu juro que você é primeiro aula de espanhol minha, né? O professor Zeus, hablas espanhol? Yes. Yes. Nossa Nossa Esse aí, te dava um tapa na real. <risas> Joga o apagador no moleque Quem tem ideia? Fui quem fui. Nossa, velho, depois mata o primo, não sabe porquê. Obrigado, <risos> Oi. Tchau. Tchau. Bruno. Ah. Tchau. Tchau. Fica apertando o X pra subir, Zé. Pedro. Oi. Tchau, vou ter que ir pro inglês. Pedro, sai, tá bom. Sai. Pedrão, <risos> alô, Cranão Tá meu bom Jardim, Alô, Cranão Alô Amém Cedrô, alô. Ai, meu Deus O <risos> cara, amém, velho É, agora certo, ó. Ei, desgraça, como é que eu errei essa mira? Alô, gente <risos> O cara não saiu, velho. Velho do céu, não. Ô, Essa polícia tá chata, hein, velho. Tchau. Falou, Pedro. Tudo no peito, tudo no tudo no Tudo no peito. Falou, gente. Ah, velho. Aê, milagre! Porra, esse bicho não sai nunca, velho. Finalmente, velho. Então vai. Mapa desligado e eu sou um civil. Uhum. Agora, você tenta descobrir quem eu sou. Vou chegar perto de você, se desce do carro, você procura quem que eu sou. Relaxa. Caralho, esse cara é barbudo. Eu ia bater nele, mas não vou bater. Atrás de você, ó. Eu não sei qual, velho. Porra. Eu tô a pé ou eu tô de carro? Ai! Eu acho, eu, que eu, tô nesse aqui, né? eu acho que eu tô de carro. Eu acho que eu tô de carro, pé. Bom, fica longe do carro marrom, tá bom? Fica longe do carro Ei, marrom. Desgraça. Ai, e cai o mapa. É ah. velho. <risos> você não viu? Véio? Você passou tipo do meu lado correndo, mano. <risos> Olha como eu tô, velho. cara nunca... tá muito feio.